Bom dia, amigos da Rádio Web Colares. Neste momento, a equipe se faz presente aqui na Rua 16 de Novembro, bem em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, para falar de conscientização. Legal? É, como algumas pessoas já devem ter visto, né? Se faz presente aqui na cidade de Colares é, uma equipe do Detran, tá certo? Que vai fazer um trabalho de conscientização, tá certo? Um trabalho de conscientização e nós vamos conversar rapidinho aqui é, com você quer é o o João Veiga. João Veiga, que também faz parte dessa tá dessa equipe e ele vai falar pra gente, né, que você aí que está com medo de sair de casa, pode ficar tranquilo. Só um trabalho de conscientização. João Veiga, Rádio Web Colares bom dia. Bom Fala para esse povo maravilhoso aí o trabalho que os senhores vão desempenhar. Isso, bom dia povo de colares, tá? Pra gente sempre é uma honra visitar cada município Nós somos servidores do DETRAN, nós trabalhamos com a segurança viária E o nosso trabalho todo ele é focado na valorização da vida tá? Então o DETRAN, Pará, ele tem um trabalho de engenharia, de fiscalização Mas tem um trabalho de educação também, que é importantíssimo A educação é a base de tudo Então no trânsito é da mesma forma a nossa equipe que está aqui em Colares é para trabalhar educação de trânsito. É uma campanha que nós estamos fazendo em toda essa região, aqui dos municípios de entorno, que é justamente para levar para a população uma orientação, uma informação sobre como transitar com mais segurança, como fazer o transporte seguro de passageiros e o que nós podemos fazer também para ajudar nessa segurança no trânsito aqui do município para que a gente possa estar diminuindo mais os acidentes, tá? Então, o nosso trabalho ele é focado em educação para o trânsito, educação de trânsito. João Veiga, então, toda a população, a comunidade de Colares está convidada a participar desse evento né, de conscientização Sim. que será de suma importância, acima de tudo, para a vida e para toda a nossa ilha de Colares. E isso, é um trabalho, é uma campanha que nós fazemos já há bastante tempo, e a gente vai ficar esses dois dias aqui no município para levar essa informação, né? para conversar com as pessoas, né? saber qual é a principal problemática do município e ver de que forma a nossa equipe pode também estar contribuindo, né? com as escolas, com as crianças, com as comunidades. E assim, no trânsito a gente diz que a responsabilidade ela é de todos, ela é coletiva. Então, cada um contribuindo da sua forma utilizando o seu equipamento de segurança, o capacete, transportando as pessoas de forma correta na motocicleta, tá? transportando as crianças com segurança, principalmente as crianças, tá? e praticando o que a gente chama do principal valor no trânsito, que é o respeito. Né? Se cada pessoa se respeitar, seja ela um pedestre, um ciclista, um motociclista ou condutor de um automóvel, a gente consegue fazer uma cidade mais segura e mais harmoniosa, né? onde a gente possa viver de uma forma mais solidária, se respeitando. Muito, muito bem, João, a gente agradece o carinho, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai ter um, uma conversa ainda mais prolongada, mas fica bem claro que não é um trabalho de fiscalização. A gente está tá indo aí... para tá a via principal, é fazer um trabalho de abordagem, mas é uma abordagem educativa. E a população pode ficar bem tranquila. Tá? que a gente está vindo para orientar. Tá? A gente não vai fiscalizar ninguém, não vai aprender veículo, não vai aprender documentação. Não é isso. A gente veio primeiro para traçar uma conversa, trazer uma informação que possa ajudar a pessoa a melhorar o seu comportamento no trânsito. Grato pelo carinho, sejam sempre bem-vindos. Tá bom, obrigado também pela oportunidade. Falou o João Veiga, amigo do DETRAN. Né? Mais uma vez a gente reforça aqui O trabalho do Detran daqui a pouquinho Aí na 15 de novembro não é para fazer apreensão Tá certo? É um trabalho educativo, um trabalho de orientação Não tem problema, você pode sentar o teu veículo Na tua moto, na tua bike aí tá? Que não vai rolar esse tipo de situação Tá certo? Então eles vieram aqui para fazer um trabalho de conscientização Que realmente precisa Realmente precisa, a gente que está no dia a dia do trânsito aqui em Colate Realmente não precisa, necessita Tá certo? Então Pode ficar tranquilo, tá? Não vai rolar apreensão, fiscalização, nada. É só um trabalho educativo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, que está ligado na Rádio Web Colares, Orgulho de Ser Colarense. Voltamos a falar aqui da 16 de novembro em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Neste momento, tenho prazer e satisfação em conversar com a prefeita Maria Lucimar, que vai falar para a gente da satisfação de mais uma parceria com o governo do estado, né? agora o Detran na cidade, fazendo, diga-se de passagem, um trabalho educativo. Você pode sair da sua casa, com a tua moto, com o teu canto, não tem problema né? não haverá apreensão e nem fiscalização. Simplesmente um trabalho educativo e com certeza é bem-vindo, prefeita Rádio Web, bom dia. É, Bom dia, bom dia, Rádio Web, Moa. Celso, muito obrigado por estar aqui divulgando o nosso trabalho. É importante isso, a comunicação, né? É mais uma parceria aqui do Governo do Estado. É, hoje eu quero avisar a todo mundo que tem moto, que tem carro, as pessoas aqui, que é um trabalho educativo. não guardarem as motos deles, não esconderem as motos deles, que hoje é um trabalho educativo. Para todo mundo é, participar e escutar e, e ouvir o que a gente tem para falar. Gente, muito obrigado e vão para lá ouvir a palestra do pessoal, tá bom? Do pessoal do DETRAN. É isso. Gratidão, bom dia prefeito. bom dia meus amigos, fique com Deus, tá? Que Deus abençoe a todas e abençoe a nossa equipe e DETRAN que está aqui hoje fazendo esse trabalho em parceria com a prefeitura Valeu, falou a prefeitura com amigos da Rádio Web Colares, portanto é, toda a comunidade de Colares pode ficar tranquila, você que tem a tua moto aí né? e o teu veículo uma bicicleta, ó, tudo é veículo né? ou mesmo o teu carro você pode ficar tranquilo, gente não haverá é, é, apreensão nem fiscalização, tá? Fica muito claro. Então você pode ficar tranquilo que pode trafegar tranquilo, sem problema nenhum, tá certo? Pode falar aí pra galera aí que, tá certo? Agora haverá um, um, uma. Eles vão fazer uma parada aqui na 15 de novembro, né? Então vai ser um trabalho educativo. Já de volta aqui da 15 de novembro, esquina com a Nossa Senhora da Conceição eu tenho o prazer e satisfação em conversar é, com a Gisele, a socióloga que está fazendo esse trabalho maravilhoso aqui, né? E de conscientização. E aí, Gisele, a população está tá aceitando, numa boa, os condutores aí dos, dos veículos? Com certeza. Eu, eu pediria para a comunidade, no geral, qual é o perfil que nós estamos traçando. A maioria das pessoas, elas não estão utilizando o capacete. Então, o que eu pediria, até daria uma sugestão, que de repente as lojas que, que fornecem capacete, que tem o um capacete, seria bem interessante hoje, ela está fazendo promoção para essas pessoas, para que elas venham comprar um capacete, porque nós estamos aqui no trabalho educativo. Então, o que, é que eu pediria, é, a gente está sensibilizando para que eles usem o capacete. Então é a maior questão que nós estamos enfrentando nesse momento nas abordagens. Outra questão é da pessoa não ter habilitação. Hoje em dia o governo do estado ele lançou a CNH idégua. Então, qualquer pessoa que tenha o um CAD Único, que seja enquadrada em programas de governo, ela pode estar acessando o site do Detran e fazendo as suas inscrições. E com isso, de hoje em diante, ela vai poder fazer todo, é, todas as aulas né, nas autoescolas, tudo fornecido pelo governo do Estado. E eu acho que isso é um bom ganho para a comunidade aqui, para a população daqui. Gisélia, é. Esse programa social do governo aí, ele enquadra idade? É, todos, na realidade, para quem quiser tirar a carteira de habilitação, isso é CTB, é a partir dos 18 anos de idade, certo, né? Então certo. tem a questão da idade. Mas tem uma faixa etária? Eu acredito que até uns 60, 70 anos, depende, tá? Porque ele vai passar por vários exames. Certo. E também colocando para a questão dos mototaxistas, que já tem a sua carteira de habilitação, a gente já está nessa parceria com a Prefeitura, o DETRAN pode estar tá vindo depois da legalização deles, que eles tiverem uma associação, eles podem estar tá se legalizando e o DETRAN pode vir com curso de mototaxista para eles, quando tiver tudo ok na Câmara com eles, tá bom? Veja bem. Esse programa do governo é único, exclusivamente para as pessoas que têm o cad Único, é isso? É, para pessoas de baixa renda. Baixa renda, né? baixa renda claro que é justamente para beneficiar, porque a maioria das gente, é, eu gostaria de sensibilizar bastante vocês na questão, o que, que acontece? Você precisa ter curso, você precisa treinar, você precisa passar por uma autoescola, você precisa estudar. Porque o que, que acontece com a nossa comunidade aqui, né, que eu estou observando? É o pai que ensina para o filho de modo errada, não tem uma técnica. Então, com isso, o que, que acontece? No caso de uma freagem, né, da, da, da moto, isso aí são os primeiros socorros. Então, a pessoa, no momento que ela tem uma habilitação, que ela estudou, ela vai prevenir a sua própria vida. E é a questão do capacete... É muito interessante, gente, traumatismo ucraniano, certo? A questão do uso inadequado, da questão da sandália também, né? Você sabe que é melhor você dirigir descalço, tá bom? Muito bem, agora eu pergunto pra você, esse trabalho de conscientização, ele vai ser somente nas ruas ou vai ter alguma aula teórica? Não, nós estamos hoje e amanhã, porque nós estamos no programa por todo o Pará. Educação de trânsito por todo o Pará. Então a gente está visitando vários municípios, tá bom? Então nós estamos justamente no operacional, nós estamos nas ruas justamente para sensibilizar e eu queria chamar a população para que todos venham para a rua, não vão ficar nas suas casas, venham aqui porque nós temos técnicas, nós vamos estar conversando, nós vamos estar dialogando com vocês, entendeu? Então não é para ninguém ficar com medo ah, o DETRAN está aqui, ele está para punir, não, o DETRAN é uma outra imagem, a educação para o trânsito, ele está para prevenir a sua vida, o trabalho de prevenção da sua vida e contra os acidentes. Presidente. Muito bem, Gisele. A gente agradece imensamente a atenção, o carinho de vocês e será sempre satisfatório receber essa equipe marav maravilhosa do Detran aqui na nossa área de colares. Nós estamos em três equipes, né, justamente fazendo esse trabalho, o corpo a corpo, junto aos comércios, a bicicleta, ao pedestre. Então seria interessante né, que todos nós estamos à disposição. Hoje, amanhã pela parte da manhã, pra, vamos ter um imenso prazer de atender cada um de vocês. Tá? Em nome da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, em nome da Prefeitura daqui, em nome do Governo do Estado, em nome da DTO nossa, nós estamos aqui para colaborar com vocês, tá bom? Um bom dia a todos. É, Gisélia, fica aqui a nossa gratidão em nome de toda a comunidade colarense. Muito obrigado também, agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui para divulgar o nosso trabalho. E estamos à disposição hoje amanhã de vocês. Muito bem, falou a Gisélia, socióloga do Detran, né? Que está aqui desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Com certeza, né? A comunidade já aderiu. Não está sendo feito nenhum tipo de procedimento com relação à fiscalização, muito menos apreensão. Todo mundo pode sair. Passar aqui na 15 de novembro, China, com nosso da Conceição, tranquilo e calmo, você ainda vai receber uma boa orientação. E aqui é a Rádio Web Colares, orgulho de ser colarense. Bom dia, bom dia, bom dia!